Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Rayana Araújo, sou estudante de Recursos Humanos, o famoso RH e eu tô aqui hoje pra fazer um vlog da minha rotina é, de uma pessoa que faz Recursos Humanos, faculdade de Recursos Humanos e trabalha ao mesmo tempo. Então pode soltar a vinheta pra gente conversar um pouquinho. Então pessoal, então falando um pouco sobre a minha história, né? E aí pra falar um pouco sobre a minha história, eu acabo esbarrando também é, na questão profissional. Eu decidi fazer Recursos Humanos, né, eu trabalho, então eu trabalho no Descomplica, hoje como assistente pedagógica E aí eu decidi fazer Recursos Humanos quando eu entrei no Descomplica como jovem aprendiz Então eu comecei a trabalhar no Descomplica como jovem aprendiz E aí eu acabei tendo um contato muito maior com esse mundo corporativo, né, de lidar com pessoas, enfim Então o Recursos Humanos acabou se tornando uma das minhas opções Então para que eu conseguisse dar aí um, um start né, na minha carreira, dar um passo a mais na minha carreira Eu decidi fazer o curso de Recursos humanos. Então, é basicamente isso. É, eu tô no segundo período, né, agora. E um dos porquês também que eu resolvi fazer RH é porque é um curso, né, tecnólogo, que tem duração de dois anos. É um curso que tem um leque de opções então as pessoas muitas das vezes acham que quando a gente faz RH a única opção que a gente tem é de trabalhar com recrutamento e seleção mas o RH é muito mais amplo que isso né a gente pode trabalhar em várias outras áreas como por exemplo é, treinamento e desenvolvimento né enfim são muitas áreas que que o RH nos possibilita e é por isso um dos porquês também que eu escolhi fazer RH é gosto de lidar com pessoas então é basicamente isso então, pessoal, falando um pouco sobre como é a minha rotina, né, sendo estudante de RH e trabalhando. É importante mencionar aqui, como eu falei antes, né, eu trabalho como assistente no Descomplica e eu trabalho 8 horas por dia, mais uma hora de almoço. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é organizar, assim, eu acho que é super importante para quem trabalha, né, e estuda, organizar o seu tempo. Então, falando um pouco como é a minha rotina de fato, né, então, é, como eu disse, eu trabalho 8 horas, então eu... eu Tento sempre, né, começar a, a trabalhar umas nove e meia, e aí eu paro de trabalhar umas seis e meia, mais ou menos. Então eu dou um tempo para descansar também, porque eu acho que isso é importante, você ter um tempo para você parar, né? Eu trabalho no na frente do computador, então é muito tempo ali. Então, é, o meu planejamento, eu gosto de colocar no caderno mesmo que eu estudo, porque aí todo dia, é, quando eu vou estudar, eu consigo abrir aquela página e ver quais são as disciplinas que eu tenho que estudar, quais são as aulas, e deixo tudo isso organizado, né? por semana, para que fique muito melhor do meu entendimento, enfim, para que eu não acabe me perdendo durante, durante os dias, durante a semana, durante a correria, que é a nossa vida, né? Eu estou no segundo período de recursos humanos, né? E é, como normalmente em qualquer faculdade, existem aquelas disciplinas que são bem mais difíceis. Para mim, no primeiro período, foi a disciplina de métodos quantitativos aplicados aos negócios, que é uma disciplina que envolve mais matemática, né? É uma disciplina super importante, né, dentro do curso de recursos humanos. Mas para mim foi bem mais difícil. E aí para eu conseguir lidar com isso, né, na faculdade de descomplica a gente tem as aulas gravadas que são com os professores e tem as aulas que são com os tutores. Então eu tentava para eu conseguir, né, organizar isso. É, conseguir me organizar para que eu chegasse lá onde eu queria e tirar notas boas né, nessa disciplina o que eu fazia era tentar participar dessas tutorias, a gente tinha tutorias extras, então é, no primeiro período a gente no Descomplica né, os períodos são divididos por temas, então no primeiro período foi gestão empresarial e a gente tinha disciplinas mais voltadas né a gestão empresarial no segundo período, que é o período que eu estou agora A gente tem o tema de recrutamento e seleção Então é o é, é um período, né. são disciplinas mais voltadas para esse, esse assunto de recrutamento Então nesse período a disciplina que está sendo um pouco mais difícil para mim É a disciplina de direito trabalhista e tributário que é uma disciplina que envolve assim, muito mais atenção, a gente precisa ter muito mais atenção na hora de, de entender as leis, entender o porquê as coisas acontecem. Então, para mim, tem sido isso. E aí pessoal, é, aproveitando que a gente está aqui falando sobre recursos humanos, sobre disciplinas Para você que quer saber mais um pouco sobre o curso de recursos humanos Tem ebook aqui na descrição do vídeo falando um pouco mais sobre o curso, sobre o mercado de trabalho, né? quais são os carros os salários, enfim Tem esse link aqui grátis pessoal, grátis, então clica lá se você quiser saber mais um pouco Então pessoal, falando um pouco sobre como eu consigo né, equilibrar esse meu tempo é, sendo estudante de RH e trabalhando Então como eu falei para vocês né, Tem algumas ferramentas que ajudam a gente a viabilizar Esse nosso, esse nosso planejamento semanal é, Eu vou falar um pouco sobre eles daqui a pouquinho né, Vai ser alguma das dicas que eu acho super legal E se eu tivesse feito isso no começo teria me ajudado então, é, como eu consigo equilibrar, né? Como eu falei pra vocês, eu trabalho 8 horas e aí eu gosto mais de estudar à noite. Mas assim, como qualquer pessoa normal, é, acontece de, de, às vezes, eu ter matérias acumuladas, né? Ter matérias que são mais difíceis e aí eu deixo passar pra estudar é, depois, enfim. É, quando acontece esse tipo de situação, eu gosto de estudar aos domingos, então... É, domingo é um dia pra mim, que é um dia que eu estudo Sábado é um dia que eu é, gosto de reservar pra fazer coisas que eu gosto Então, é, principalmente descansar, né? O sábado é um dia que eu gosto de parar pra ver uma série Enfim, eu acho que qualquer pessoa que trabalha, estuda Ou às vezes você é, só estuda, né? Faz a faculdade e, e acaba ficando muito concentrado Então, assim, é bom a gente ter aquele momento que a gente para pra, pra respirar um pouco E dar mais gás, né? Porque a gente volta com mais gás pra estudar então eu consigo equilibrar tudo isso, tendo esse planejamento, quando tenho que estudar domingo, eu estudo domingo Mas sempre tendo é, esse, esse meu planejamento, né? Essas minhas ferramentas para que me ajude a equilibrar tudo isso Então nesse próximo, nesse, próximo, né, nesse próximo tópico eu vou falar um pouco sobre quais são as dicas, né? que eu te daria se você tá começando a fazer RH, se você faz alguma faculdade, são dicas muito particulares assim, eu acho que é, é o que eu, o que eu, né, o que eu faço e o que me ajuda muito. Então, bora para as dicas. A primeira delas é a ferramenta do Trello Então por mais que a gente ache Que seja normal né, ter que ter Um planejamento, algumas pessoas acabam Deixando isso muito na cabeça E não escrevem, então acho que o Trello é uma ferramenta Que é muito legal pra você colocar Tudo que você tem pra fazer lá e você pode Organizar da forma como você quiser E a segunda dica que eu dou aqui é pra você Que faz recursos humanos, eu acho que para você que faz recursos humanos e para você que faz qualquer outro curso, é muito importante, qualquer faculdade, que você tenha um planejamento é, semanal. Então, fazer um plano de estudos, né? Montar um plano de estudos, uma planilha, é, no seu caderno mesmo, como eu falei para vocês, eu coloco no meu caderno, então, eu coloco lá tudo que eu tenho para fazer durante a semana, quais são as aulas que eu tenho para assistir. E aí, esse plano de estudos te ajuda muito, né? E me ajuda também muito a você organizar. Tudo que você precisa fazer, todas as, né, as atividades que você precisa fazer é, naquela semana. E a dica 3 é pra você que faz recursos humanos. para quem faz recursos humanos é muito importante gostar de pessoas, né, saber lidar. E principalmente no recurso humanos você aprende a lidar com pessoas. Então se você gosta de recursos humanos, né, é um curso muito indicado para esse tipo de perfil. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham gostado das minhas dicas. É, se você chegou até aqui, eu sei que você tá interessado em fazer o curso de Recursos Humanos Então clica aqui embaixo, não esquece de clicar aqui embaixo Porque a gente tá com o ebook gratuito, como eu falei, que foi todo produzido pela então faculdade descomplica E é gratuito, gente, então não custa nada clicar lá e saber mais um pouco Vai te ajudar muito a tomar essa sua decisão E também dá aqui sugestões, né, nos comentários Bota aqui sugestões pra gente de temas de próximo vídeo Que a gente vai trazer eles para vocês então é isso, espero que vocês tenham gostado e um beijo. Pessoal, como eu falei, esse vídeo é uma parceira incrível com a nossa Faculdade de Descomplica, que é nota 5 no MEC. Então para você saber mais um pouco, ficar por dentro das novidades, clica aqui nessa playlist ao lado.